Você já ouviu falar na dieta do jejum intermitente? É uma febre nacional. Foi assunto em vários sites e canais de TV e vários profissionais de renome estão incentivando as pessoas a fazerem essa dieta. Veja essa matéria no programa Bem-Estar da Rede Globo. Já ouviu falar da dieta do jejum intermitente? Última moda, hein? É ficar sem comer nada para emagrecer. Os depoimentos nas redes sociais impressionam. Música Sites e grupos e redes sociais com depoimentos e dúvidas de quem faz o jejum intermitente deixam claro o objetivo dos adeptos, emagrecer rapidamente. É possível conhecer diferentes métodos que pregam desde algumas horas de jejum todos os dias até dias inteiros sem comer nada. Num primeiro momento, a reação pode ser essa. Loucura! Os depoimentos mostram que a adaptação pode ser difícil. Na primeira semana, o estranhamento foi geral. A fome de manhã era enorme cheguei a sentir fraqueza e uma leve tontura. Na sessão de comentários desse outro site, uma pessoa conta que adequou a dieta aos turnos do trabalho. Como eu trabalho 12 horas e fogo 36, noite sim e noite não, essa dieta caiu como uma luva no meu dia a dia. Já fiquei 36 horas sem comer nada, apenas bebendo água e pode guaraná. Será que pode? As dúvidas não são poucas. E quantas vezes por semana o jejum intermitente deve ser feito? E a dúvida mais importante: Tem algum problema se eu fizer do jejum intermitente uma prática diária? Viu só? Como você pode ver, existem inúmeros tipos de jejum intermitente que podem ser seguidos: alguns fáceis e outros mais rigorosos. A grande dificuldade de quem quer emagrecer com jejum intermitente é encontrar uma dieta que se adeque ao seu corpo. E ao seu dia-a-dia. -dia. Por esse motivo, resolvemos criar o protocolo J.I. Nesse livro digital, reunimos todos os métodos de jejum intermitente conhecidos atualmente, além de uma orientação especial para cada tipo de pessoa, respeitando suas limitações e o seu organismo, e até mesmo a lista de coisas para comprar para que a dieta seja mais eficiente. Veja alguns depoimentos de pessoas que já estão tendo resultados com o protocolo J.I. Viu só? Esses são só alguns de milhares de depoimentos de pessoas que conseguiram perder muito peso e mudar de vida com o protocolo J.I. E para você adquirir o e-book Protocolo J.I. hoje, você vai pagar o valor de... Calma aí! Adquirindo o protocolo J.I. hoje, eu vou te dar mais 3 bônus sem nenhum custo adicional. Bônus 1. E-book 10 receitas práticas e saudáveis com esse e-book, você vai aprender 10 receitas muito práticas com alimentos com baixa caloria para você preparar na sua casa e que irá ajudar na sua dieta. Bônus 2: e-book. Dieta do Limão Você já imaginou conseguir emagrecer simplesmente tomando um copo de água gelada com limão por dia? Descubra com esse super bônus todas as vantagens desta mistura simples, barata e gostosa. Bônus 3. Ebook 10 Receitas de Sucos e Vitaminas Saudáveis Nesse ebook você também vai aprender receitas práticas de sucos e vitaminas deliciosas que não vão pôr a perder o seu jejum. E para saber quanto isso tudo vai te custar, basta clicar no botão abaixo desse vídeo que você será direcionado para uma página 100% segura, onde é informado o preço e você poderá efetuar seu pagamento com segurança. Efetuando o pagamento por cartão de crédito, você recebe todo o material na mesma hora no seu e-mail, já podendo colocar em prática. Efetuando o pagamento por boleto, você receberá o material em até 48 horas úteis após efetuar o pagamento. Mas para te provar como temos total confiança no protocolo J.I. e no resultado que ele pode te trazer, nós tiramos completamente o peso das suas costas e colocamos nas nossas. Se em 30 dias você não se adaptar ao protocolo J.I., não gostar do conteúdo, não ter resultado ou simplesmente se arrepender, nós devolvemos 100% do seu dinheiro sem perguntas e sem burocracia. Basta nos mandar um e-mail. O protocolo J.I. é um método que faltava para a sua total mudança de vida. Não perca mais tempo. Clique no botão abaixo e junte-se às milhares de pessoas que já tiveram suas vidas transformadas com o protocolo J.I. Te vejo do outro lado.